Companheiro? aí. Aí, fica mais aqui assim, ó, aqui, aqui ó. Mais pra cá, mais pra ver. Qual que é seu nome? Marcel. Marcial, você tá com a camisa bonita, hein? Bonita, né? É. Bolsonaro! É nóis? É nóis! E essa moça bonita? Essa aqui é minha filha, essa aqui é bonita do seu Bolsonaro, porque eu tenho uma filha pra criar. Ah, coisa boa! É Parabéns, viu? O desfile teve é bonito, né? Muito bonito. Graças a Deus, foi. um desfilei bem. Momentos foi É. é. Que, uniu, que uniu vários grupos, né? várias pessoas, várias cidades. E desfilou com os carros antigos, né? É, com os carros antigos, né? Que coisa é. bonita, hein? Muito bom mesmo. É. Tá de parabéns, o pessoal de Franca. Qual que é o carro que você lembra ali? De, de... É o Fusca, né? É, o Fusca e a Perua Come. A Perua Come. É, bonita, né? Você sabe que são os carros mais é, é, de mais validade no Brasil, né? Que ficou mais tempo, né? São, são os dois é. Obrigado, obrigado Falou Um abraço, foi um prazer é. Obrigado Falou, obrigado Mas é, tamo aí, né? Você mora aonde? Eu moro lá no Júnior Boreira, Júnior, trabalha com o quê? Eu também, e você? Eu sou um empreendedor. Tem e-commerce. É Eu sou empreendedor, Tem um e-commerce. Tem um e-commerce, uma loja. Uma loja? Isso. É assim fica falando tudo estranho. É uma venda. É, a gente fala que é uma loja. uma loja que atende o Brasil todo. Já não tem loja física, vende só pela internet. Como que chama? Chama SV Sistema Bruto. Você vende o quê? Vendo bota Tuxana, na blusa, comércio, um contato com o público local Valeu, viu? O comércio está melhorando. Com certeza, ainda mais agora com, com essa retomada da pandemia aí, né que não devia ter parado nunca na vida, né? Agora melhorou bem. Ó, oh, parabéns. Vai ser lá para Memórias e Vidas, viu? Memórias de... e Vidas. Beleza, então. Tá Canal sala. Deus abençoe. Aqui, ó. Deixa eu ver se. Um... É memórias e vidas. Depois é. eu vou acessar lá o. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. O trabalho que eu fiz com os um clientes nosso. Olha que bota, bota diferenciada. Você vai ver, ó. Bota diferenciada. Isso aí vai ter muita vida, então, ué. A gente vendeu lá, só essa semana acho uns oito pares Leo. Que beleza parabéns eu comprei lá pro pessoal esse aqui é apaixonado com tal de bolsonaro tem que ser né apaixonado não sou não sou a favor da pessoa sou a favor das pautas que defende isso é muito importante eu não tenho eu não tenho ser humano de estimação a não ser Jesus Cristo é. A não sei, a ser uma estimação que eu não tenho. E minhas filhas, lógico, né? Quantos filhos? Tenho duas filhas. Duas filhas. E bonitas, é, hein, cara rapaz? bonita, cara do pai, né? É, cara do pai. Eu fui casou é. com uma moça bonita, viu? Então. É, tá. Ronaldo Sá. Ronaldo? É, Ronaldo Longe Sá. Eu fui vereador aqui o um tempo do Ari, do Maurício. É, tá, até tá uma vaga lembrança de vocês, é. E nós estamos registrando aqui e sempre incentivando o Brasil diferente, melhor. Ele está né? tá surgindo aí, viu? A gente a tem graça que Deixar de Deus. isso aí é para os nossos, é. herança nossos é nossa. descendentes aí, é. porque há 200 anos a independência, né? Agora nós temos que manter o Brasil. Tem que ela, é, né? renovar ela. Eu, remo... Eu acredito que vai ser renovada, com vai certeza. Ser remo... Você, e, ó, um, um abraço. Exemplo, a gente tem para seguir. Exemplo, a gente tem a não seguir, que é a Argentina, Venezuela. Esses países aí, comunistas aí, socialistas aí que só estão. Tá... Exemplo, exemplo que não pode seguir, não. E nós que ficar filho. Brasil é Brasil. Brasil é Brasil. Um abraço. Sempre, um abraço. Obrigado. Obrigado. Esse pessoal está contra a mão aqui, ó. mas eles falam que tem que subir. A é tradicional. Eu cheguei um pouco atrasado hoje no destino, mas foi muito bom. Doutor Waldir. Graças a Deus. E como é está a luta? Está melhor que mereço. Está muito bom. Feliz na vida. Feliz da vida. É... E agora, essa expectativa? Muito bom. bom. Da família tradicional, o da Franca. Franca do Imperador. Comemorando 200 anos. da independência do Brasil. Muita gente misturando esse ato cívico com político Que não tem político que tem brasilidade, amor à nossa parte. Né, Ronaldo? Brasil acima de tudo. E Deus acima de tudo. De um tudo. Um abraço, gente. Valdir. Valeu. Deus abençoe. Aí, ó. Valdir, meu amigo. Doutor Valdir. Ela comprou pipoca pra você, mas tá com uma bolsa cheia de biscoitinho ali, ó. Aí, ó. E a outra lá, ó. Parabéns. E o desfile, gostou? Muito bonito, né? Mexe com a gente. Quem é que tá ali com vocês? Não, é o carro do exército que passou lá na frente. Ah, o boneco. sim. Boneco do exército. Ó, parabéns. Memórias e vidas. Vocês me acompanham aí no, no, no meu canal? Não. Ah, Memórias okay. e vidas. Ah, pode deixar de eu é. E vocês vão se ver lá, viu? <risos> Daqui uns anos. Aí vocês vão acionar, ah, Conectar lá e vão encontrar vocês lá. Pode Bolsonaro. Bem. Parabéns, viu? Obrigado. Nós estamos juntos aí, viu? E, ah lá. Ali a prefeitura. E eu fui vereador quando a Câmara era ali. Ó. Eu sou antigo. Franca, nós estamos aqui hoje. É final de discípulo, o pessoal está saindo. Já estão falando aqui do rebaixamento dia, de dia. Deixa eu, é, eu, deixo, eu... É Aí, ó, O rebaixamento dessas vias aqui para cadeirante. Está precisando desse apoio. Viu?